Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Shalom, shalom, paz amor do Messias para todos os irmãos. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo faz sua inscrição. Curte esse vídeo e compartilha para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas. e nós vamos falar um pouquinho sobre os frutos da comunhão, ok? Então tem esse esboço aqui, né, um PDF, vou estar deixando para vocês, tá bom? E nós vamos estar meditando um pouquinho nessas palavras aqui, que dizia assim. Quando estamos sozinhos e isolados, facilmente caímos no desespero diante das dificuldades da vida. Vêm as dúvidas, será que consigo superar os problemas? Jesus vai me ajudar? Vale a pena seguir a Jesus? Muitas outras perguntas que abalam a nossa fé e nos enfraquece. Mas quando temos comunhão com nossos irmãos, encontramos um encorajamento e juntos podemos partilhar nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre quanto Deus tem feito. Você olhar para trás né, e lembrar de tudo que ele já fez na sua vida, de como você era, de como você pensava, de como você agia, a mudança que ele fez em você, você se você olhar você vê o quanto que ele tem feito. Porque tudo que ele faz por nós, nós não, não merecemos nada. Tá? Podemos ter também dúvidas, né? E para as dúvidas que uma pessoa tem, uma outra pessoa, quer dizer, um outro irmão, ele pode ter a resposta. Não significa que ele tem a resposta para tudo. Mas ele pode ter a resposta para uma dúvida em específico que você tem. A né? A comunhão. E quando temos comunhão, encontramos mais motivação para continuar, porque vemos que nós não estamos sozinhos. Segundo ponto, olha só. Crescimento. É, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Eu peguei aqui o texto bíblico, vou estar lendo, olha só. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha só, então. Edificar significa construir. Quando vivemos em comunhão com nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Aí terceiro ponto aqui vem ajuda. Tá? Gálatas 6, versículo de número 2. Vou estar lendo diz assim, ó. Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É, essa palavra aqui é uma palavra muito forte e muito impactante. É, uma palavra muito bonita. Bom, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu vou estar deixando esse PDF aqui para vocês, tá? No, no Telegram, no método Secundário. Você pode estar baixando esse PDF, tá lá, gratuito material para se reunir com seus filhos e amigos e familiares é um material bem simples e bem objetivo você sentar e, e ler com seus filhos, com seus familiares com seus amigos ok? bom, espero que esse material tenha sido relevante para você eu vou ficando por aqui, sou o São Santos canal Método Secundário se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas, shalom, Shalom, fazer amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo